E aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo... Lembra que ontem eu falei que eu queria descobrir da de onde veio esses caras do caixão? Então eu dei uma pesquisada aqui e eu vi alguns vídeos que tá falando da onde eles vêm. Eu vou pegar um aleatório aqui que aparentemente foi postado há cinco dias e parece que o pessoal, tá ligado? Falou que realmente esse pode ser sim um vídeo, conteúdo mesmo de onde vem esses caras, então eu vou pegar aqui, eu vou abrir ele, vamos assistir junto e vamos ver qual que é a pegada desse, desses caras aqui, ou da onde surgiu esses caras, beleza? Pera aí, deixa eu abrir o videozinho aqui. É, se você não conhece aqui, eu vou deixar o vídeo original aqui embaixo na descrição, então depois de assistir aqui, você vai lá e assiste, beleza? Mas enquanto isso, bora, vamos assistir comigo. Eu vou abrir aqui o vídeozinho rapidão. Só vamos, família. Vamos lá, o vídeo da BBC. Então vamos abrir aqui e ver se realmente isso é verdade. Tá. Funerais são eventos sociais muito importantes em Gana. Para aqueles que querem um funeral mais animado. Esse grupo transforma o carregamento de caixão em uma performance. Ele tá uma coreografia, então quando vem o cliente vem até nós, perguntamos: você quer algo solene ou um solemn, pouco mais de teatro? Ou talvez uma coreografia é só pedir que nós fazemos é, Entendi Essas pessoas quando elas estão levando nossos entes queridos Então eu decidi dar a minha mãe a uma viagem dançante ao seu criador Ah, entendi. Pode crer. Eles são contratados. É, eles são contratados pelas pessoas. Teve o parente. Perdeu o parente e, e tal. Né, então eles querem fazer aquela despedida é, como se fosse o um velório animado. Eles pegam. Geralmente aqui eles põem o um caixão no carrinho, levam até o local. Eu acho que eles fazem diferente. Eles pegam e usam esses dançarinos para essa movimentação né, de, do local até. O, o a outra parte, bom, mas eu tô vendo outra coisa aqui que eles já deixaram um, um cair, então mano, eu quero ver se isso daqui é verdade. esse vídeo aqui foi muito curto assistindo aquele lá, então vamos ver essa outra parte aqui. Ele deixou mesmo cair. Bom, esse vídeo provavelmente é um familiar. Eles vão entrar lá no... Mano, esse é muito arriscado, cara Olha, Os caixões é tudo cromadão, né, velho? Olha lá os caras Entrou na dança Paipum Entrou na dança Tá no rolê Tá no jet Dançando Uma malã... É mar... Como é que chama esse estilo de dança? Sei lá, eu ia falar malamba Maramba, sei lá Será verdade, bicho? Será verdade? Vamos ver meu Deus, eles deixaram cair. Meu Deus, ai, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu, caiu. E agora, eles fazem o quê? Nossa. E aí, agora X deu treta, hein? Deu treta, hein? Hum. E agora, velho? E agora, bicho? Vai ficar lá, os pessoal ficou meio caidão, né, mano? Querendo ou não, eu acho que... É, tá acabando o vídeo aqui já, tá? Querendo ou não, eu acho que é alguma coisa que tem que ser muito bem elaborada Que é uma consideração muito grande, né, mano? É, imagina só o ente indo pro chão, no meio do bagulho apesar que é um risco né cara você tem que entender que as pessoas que contratam aí é... essas paradas aí tem que saber que isso pode acontecer né mano mas cara tá dançando com o bagulho nas costas fio <risos> né bom então é isso mano se você já tinha visto isso comenta aí porque eu tô de boca... mano eu tô de boca aberta queixo caído tô em choque mano Pesado, pesado, pesado. Eu não sei se eu ia querer isso, não, tá ligado? Eu não, não que não seja certo. Cada um tem sua cultura. Mas eu acho que é muito pesado pra mim. Bom, mas eu espero que você tenha gostado. Compartilha com dois amiguinhos. Cola no canal lá pra ele continuar acompanhando com a gente os reates. Se o canal crescer, eu vou continuar postando vídeo direto. Senão eu vou ter que dar uma reduzida, né, família? Porque é trabalhoso. Tamo junto, mano. Valeu. Espero que você tenha realmente gostado. Até a próxima. Eu fui.